Uh, primeiro nós gostaríamos de falar que essa conversa faz parte do ciclo de encontro triálogos que conversas a três em torno da gestão cultural que está inserido no âmbito da semana aberta da ESA de caldas da rainha e a ideia é criar um ambiente para uma conversa informal saudável honesta e proveitosa para todos e nós convidamos o Ricardo Jacinto, que, entre outras tarefas, é um cofundador da OSS, que é uma associação cultural, um coletivo que inclui artistas e investigadores em diferentes áreas, entre música, arte sonora, artes plásticas, fotografia, dança, performance, arquitetura, uh, e que promove uma série de residências artísticas uh, neste campo de ação. Fez-nos especial sentido convidar o professor Ricardo Jacinto para esta conversa, visto que a OSSO é para nós uma referência dentro do campo da gestão cultural e cruza com vários focos de interesse que temos vindo a explorar, tanto a nível académico como pessoal, nomeadamente questões relacionadas com a exploração territorial, a criação de residências, a envolvência com comunidades locais. E para começar a conversa, gostávamos de saber como é que foi o processo de criação da OSSO e para além disso, como é que correu um, como é que ocorreu a passagem de sedes de Oeiras para São Gregório? Uhum. Olá, uh, obrigado pelo convite. Um, bom, então a primeira pergunta é como é que. Como é que foi o processo de criação, é processo de criação do osso? Exato. Pronto, não, o osso, o osso foi criado em, em 2012. Um, no no fundo, no seguimento de um, de um projeto que estava a ter lugar na altura, que era um projeto uh, que eu estava a desenvolver em, em, em coautoria, ou a, a partilhar a direção artística com a, a coreografia Bia, a Beatriz Cantinho, e um, era um projeto chamado Eye-Height, um, e que, um, no fundo, estávamos à procura de um espaço para desenvolver um, um projeto, tinha assim, necessidades espaciais particulares... E, e conseguimos encontrar este, um, uma hipótese de utilizar um espaço na, na antiga Fundação da Oeiras, espaço industrial, que, que no, pronto, onde nos iria permitir, além de construir o, o cenário, também fazer ensaios e, potencialmente, fazer uma, uma apresentação ou várias apresentações do, do, do projeto. Um, anteriormente, eu tinha estado a dirigir um projeto que se chamava Parque, que era um projeto também coletivo, de criação coletiva, uh, tal como o iHide, que também tinha essas essa, essas dinâmicas. Um, e, e pronto e na sequência desse, desse desse projeto, começámos a pensar que seria que seria interessante, ou seja, gostávamos de ter um, um, um espaço para, no fundo, desenvolvermos estes projetos colaborativos, e várias pessoas interessadas, neste caso pessoas também, efetivamente, de diferentes áreas, já na altura havia esta, esta, esta presença de, de, no grupo de trabalho de artistas, investigadores, portanto havia esta, esta dinâmica de relação, muitos de nós éramos também já professores na altura, portanto havia assim uma, uma, um contexto que, para além de ter a colaboração e a criação coletiva como, como base, um, já, li, já delineava uma espécie de... De, de grandes eixos orientadores, uma potencial, uma potencial estrutura, que poderia, de algum modo, e que era um interesse naquela altura, um, no fundo estruturar e profissionalizar o nosso, o nosso trabalho enquanto artistas. Pronto. Um, e, e nesse momento em particular, começou-se a desenhar em torno desse projeto, que era o que estava ativo nessa, nessa altura, uma série de outras ações, portanto, de programação e, de, e até de formação, e para as quais identificávamos que era necessário termos um, um espaço ou gostávamos de ter um espaço pronto e eu ouço, surge um pouco para a associação surge um pouco a formaliza-se também na, na necessidade de encontrarmos aqui uma figura jurídica que, que nos coletiva que nos permitisse um, negociar e entrar em contacto e entrar em, pronto com com outras instituições com câmaras municipais com com outras instituições culturais portanto um, e, e formalizámos a associação nesse, nesse contexto um, para esse fim específico não, não deu em nada, mas deu para outros mais tarde E, e completando essa pergunta uh, essa transferência de Oeiras até uh, São Gregório como uhum. é que aconteceu? Sim, pronto, eu de, nessa altura Uh, portanto, tivemos na, na Fundição do Oeiras durante, durante, durante uns anos. Na realidade, depois o espaço acabou... Um, houve outros projetos que, não só da Associação, mas eu fiquei um pouco a gerir esse, esse, lá, esse espaço de, de ateliê, uh, íamos tendo... Alguns destes projetos iam ocupando, portanto, da Associação, iam ocupando pontualmente o espaço... Uh, eu tinha um trabalho mais continuado ali com outros, com outros projetos entretanto a associação durante uns anos durante para aí, seis anos os primeiros seis anos foi um pouco errática em termos de, de... não tínhamos propriamente foi sempre difícil termos um espaço uh, espe especificamente da, da associação, saímos da Fundação da Oeiras para a Arquitetura portanto tivemos um, durante um tempo um escritório partilhado com a, com a Stress FM, que era um projeto que estava muito perto de nós um, e tivemos uh, mais ou menos dois anos sim em que programámos, Pronto, tínhamos ali a nossa sede vá, o nosso, nosso espaço de desenvolvimento de projeto era um espaço pequenino era propriamente não não, não tinha propriamente as condições para podermos para fazer muitas das coisas que queríamos, mas era um início também assim num espaço uh, e neste caso numa zona que também nos interessava e, e num contexto onde nos interessava estar e um, e pronto, e, e desenvolvemos ali uma, uma série de, de, de atividades, incluindo programação. Um, e, pronto, e depois, em determinada altura, eu uh, tenho família aqui no, aqui no Oeste, tenho família ali na aldeia de São, de São Gregório, e tinha já há, um, aí há não sei, uns seis anos para cá, comecei a. Sete, comecei a hum, Uh, a recuperar uma, uma aquilo que é uma parte do, do agora do, do espaço da osso para para meu ateliê pessoal basicamente pronto e, e iniciei, iniciei esse processo de, de recuperação portanto, uma ruína uh, calmamente e depois em determinada altura quer dizer o processo o, o projeto da osso houve um novo ímpeto para para dar mais corpo a esta a esta, a esta estrutura, havia um conjunto de pessoas que estavam interessadas nisso, mais interessadas nisso, portanto, houve um pequeno grupo de trabalho que se dedicou, pronto, que se, que se dedicou a pensar como é que nós poderíamos, uh, na realidade, mudar o nosso o território da ação, não é? para um território que nós, mm, em conjunto, nos interessava bastante, pelas suas... Pelas suas características, não é? um, um, um território alta, ultraperiférico neste neste sentido de ser um espaço, ser uma zona rural, não é? Távamos, hum, hum, tínhamos as condições dentro desta desta perspectiva de para além de, de conseguirmos apoiar a produção dos nossos dos nossos projetos de criação e de formação, de investigação e tudo isso também um, dar, dar um corpo mais sólido àquilo que para nós sempre foi fundamental, que foi, no fundo, a constituição de redes e de processos colaborativos em rede com outras estruturas. Pronto. E, portanto, abriu-se abri ali uma, uma possibilidade de, de estruturarmos todo este, todo este trabalho é. em todos estes domínios, um pouco em torno desta possibilidade de termos um projeto de residências artísticas. Pronto. E foi assim que... que nasceu nasceu este, este este projeto que está a dar, na realidade, os seus primeiros passos, portanto, há quatro anos ó, a, a, a solidificar-se, isso é uma coisa muito lenta, naturalmente. Hum, então, nós percebemos que existe uma um cuidado e uma preocupação de vocês na OSSO em se envolver com a comunidade local, uhum. e nós gostaríamos de saber se esses objetivos desses projetos, eles são bem-sucedidos e como é que vocês conseguem mensurar e se existe uma participação ativa da comunidade local. Sim, um, eu quer dizer eu acho que nós nós temos feito várias, um, ou seja temos feito esse contacto com a... Com a vá lá, contacto com a comunidade ou, ou ativar essa essa essa relação um, de maneiras diferentes, não é? de maneiras diversas ao longo do tempo quando estávamos a iniciar aquilo que foi aquilo que era o Vá lá, a forma, uma forma mais estruturada. Nós, desde o início, desde há quatro anos atrás, começámos logo com uma série de residências em que convidávamos artistas para, hum, para desenvolverem projetos que, de algum modo, inquirissem aquele território ou aquela comunidade. Ou, portanto, era bastante aberto e fizemos hum, propostas a artistas bastante diferenciados. Hum, e, e pronto e na realidade a forma de contacto era muito desenvolvida em parceria com cada um desses desses artistas e portanto estávamos também a escutar quer dizer que primeiros anos sabíamos que iam ser períodos de escuta não é de, de, de, de início de uma, de uma relação portanto a coisa também foi um pouco tentar tatear, não experimentámos vários vários modelos em determinada altura, uh, no final de 2019, no último trimestre, começámos, portanto iniciámos um, um, um programa que chamámos genericamente Dias Abertos, em que uh, associávamos este dia aberto, ou seja, associávamos assim, momentos de abertura do espaço de, de, de residências, de abertura à comunidade, em torno dos projetos que estavam em residência na altura, ou então convidávamos outros que já tinham estado e que poderiam trazer alguma coisa, pronto, e fazíamos assim um num momento com uma refeição comunitária, faziam assim se uma série, portanto, abríamos o espaço. Um, e, e, no fundo, foram os primeiros gestos assim, mais declarados de abrir as portas às pessoas e à, e à aldeia, à comunidade da, da aldeia, daqui da escala, das Caldas, e outras pessoas que também, que também se, se juntaram e tiveram, funcionaram muito, muito, muito bem, portanto, foram momentos assim, de grande... De grande intensidade e de, e de primeiros contactos, e portanto havia assim uma expectativa muito grande. Todos sabemos que passasse <risos> dois meses ou coisa que o valha, portanto iniciou-se esta iniciou a pandemia, não é? De, de, começou este. O apocalipse uh, se <risos> se apareceu e, e pronto, e tivemos de fechar naquilo que era o momento mais. mais. Pronto, em que a coisa estava mesmo. A, Uh, a iniciar-se assim mais, é que essa abertura estava a ser mais declarada. Um, e, e pronto, e como toda a gente, né, tivemos que reinventar aquilo que era o nosso plano de atividades, o nosso, as nossas propostas, e fizemos uma coisa que foi, um, iniciamos um projeto de rádio. Pronto, fizemos uma, uma plataforma de rádio, ou seja, passámos tudo o que eram residências, programação, de, se fosse hum, aquilo que, ou hum, seja, hum, projetos de formação mais para, uma, para, para crianças ou para um público mais geral, fosse coisas mais específicas para a comunidade artística, portanto, todo, o nosso, todo o nosso, tudo aquilo que era o nosso plano de atividades, passou a estar, a estar mediado por, este, por esta plataforma de rádio. Pronto. Instalámos uma, uma antena na aldeia, emitimos em FM na aldeia, fizemos streaming também, desenvolvemos a nossa plataforma de streaming, pronto. fizemos, como toda a gente, também um trabalho muito de infraestrutura, a nível da, infra, da infraestrutura. Pronto. E, portanto, esse projeto de rádio acabou por uh, acolher, acolher todas essas propostas. Um, e esse foi o nosso ponto foi o nosso ponto de contacto ou seja tentámos que esse fosse o nosso o nosso ponto de contacto foi menos mensurável em termos de foi, menos, foi mais difícil uh, mensurar o imp, uh, ou seja medir medir o impacto não é sim direto mas mas tivemos uh, boa aceitação tanto da parte dos artistas que estavam a colaborar connosco, como por parte até dos de, além daquilo que eram os nossos interlocutores na aldeia, fosse com as crianças, com os mais idosos, portanto, pá, naquela altura todos, todos nós estávamos a tatear um bocadinho sobre como é que poderíamos ultrapassar essa, essa circunstância. Mas pronto, os, os projetos continuaram, continuamos com, o nosso, com a nossa programação de residências, que entretanto eh, ao longo deste, destes quatro anos estabilizou, num, ou seja, são residências que nós chamamos na rua, portanto são residências especificamente dedicadas a propor projetos para o espaço público um, e, e pronto, isso continua, este ano vamos ter agora no final do ano, se tudo correr bem, vamos ter uma espécie de uma súmula, uma apresentação conjunta de, dos resultados, desses, dessas, dos resultados desse, dessas residências, não resultados fechados, porque muitas das, das propostas não se acabaram, algumas foram construídas no espaço público, tiveram atividade, outras ficaram em projeto, outras ainda estão a decorrer. Um, pronto, portanto, vamos dar um bocadinho conta, um, um pouco fechar isto, porque, na realidade, se calhar, a nossa estrutura vai mudar um pouco nos próximos anos. Um, e, portanto, daremos um pouco conta daquilo que, que esteve em cima, em cima da mesa, as nossas preocupações, o que é que foi feito e que artistas é que participaram. Então, foi assim, um, a partir disso, como é que percepcionas a hipótese da OAS estar a contribuir para a criação de um novo público local, um, mais ativo e mais participativo em projetos culturais? Sim, eu acho que o público, quer dizer, nós podemos, nós estamos numa, numa pequenina aldeia, não é? Aqui, ao, aqui a sei lá, 8 quilómetros do, do centro das Calas. Um, é importante, eu acho que é importante referir, e no, anteontem tentava também numa reunião com outros, com outros projetos e com, com outras estruturas que também estão a atuar em, ou seja, que têm, que têm maioritariamente o seu trabalho focado em zonas rurais e, e eu acho que é muito importante nós percebermos que por mais próximo que estejamos de uma cidade, né, há um fosso muito grande entre entre as caldas da rainha-cidade e esta pequena esta e outras pequenas aldeias dispersas no território aqui desta região. Um, e há realmente uma uma diferença muito grande em termos das expectativas, das práticas culturais entendidas de um modo muito amplo, obviamente, do ponto de vista económico também, ou seja, mesmo as atividades principais nas aldeias aqui são muito diferentes, obviamente, estas atividades da cidade, da cidade e essa relação é uma relação que a nós nos interessa muito um, sobre a qual nos interessa muito trabalhar não é? perceber isto e, e portanto o impacto sobre a comunidade aqui deve ser sempre medido uh, tanto com a comunidade mais local da aldeia como com a comunidade académica aqui das Caldas, como com a comunidade geral da, ou seja, mais, mais genérica de, da cidade portanto isso, isso são coisas que nós que nós estamos, obviamente, em, em processo sempre, e a, e a avaliar e a, e a alterar as nossas as nossas estratégias. Uh, é importante perceber, eu acho que é, que é importante para nós também, e para nós enquanto projeto, e mesmo para o público que, que dá conta e que, uh, no fundo, entra em contato, quer dizer que nós nós nós somos... A é é fundada nesta ideia de ter uma equipa em que uh, a própria equipa de estrutura e a equipa artística tentam ser uma e uma só. Ou seja, nós somos um conjunto, na realidade, de artistas vindos de diferentes áreas e tentamos que esta relação com a própria programação, com a, com a gestão do espaço, com tudo isto, com a construção, portanto, mesmo a construção efetiva dos espaços da OSCE e tudo isso seja, seja, seja transversal a estas, a estas pessoas. Portanto, não... não não conseguimos dizer que, o, que é um projeto de, eu percebo, não é um, não é um, processo, não, não é um projeto eminentemente de programação cultural, portanto é um, é um projeto, nós até o pensamos mais como um projeto de criação, e todo este contacto, todo, todo é, tudo aquilo que está em torno destes processos de criação, é, na realidade pode-se descrever como estando em torno, mas é, julgamos que faz faz parte deste grande deste projeto de criação que está a ser desta criação deste lugar em última instância ali naquele sítio e da e da curiosidade que ele pode ter mais ou menos com a, com a, com a comunidade é? uhum. seja ela mais local regional nacional internacional portanto não sei se respondes que... um, uma outra pergunta que queríamos fazer é como é que tu enxergas a Osso num cenário ideal em um mundo tópico onde qual seria o papel da osso? <risos> Bom, eu acho que essa pergunta pode ser respondida de várias formas, mas, uh, ou seja, uh, eu acho que há um um lado, obviamente, que que estes projetos comunitários, em certa em certa medida, e projetos coletivos, nomeadamente projetos com, tanto com coletivos de artistas, mas mas todos os projetos coletivos tem uma dimensão de, de utopia associada a eles, não é? Pronto, e, portanto, há uma... E, neste sentido, esta construção deste lugar, não é? E, portanto, eu quando falava há bocadinho disto, também tem muito a ver com isto. E com a forma como tu constróis aquela... Como, como, como, como conseguimos, em conjunto, uh, manter uma comunidade ativa, uma comunidade unida, que consiga... que consiga ser... que consiga acolher outras pessoas de fora, não é? Uh, que consiga também... Uh, ter a capacidade e, o inter e manter um interesse também nos outros, de convidar esta pequena comunidade para se deslocar a outros espaços, para viajar, para estar noutros sítios, para colaborar com outras estruturas, com outros, com outros coletivos, com outros artistas. Pronto. Portanto, um, obviamente que isto é um, é, é um grande processo, é uma coisa que está sempre... Uh, estas ideias e estes desejos este desejo de de, de de uma como é que se diz de uma desta harmonia em certa medida não é é sempre está sempre em confronto com o dia a dia e com as, as dificuldades que devem de gerir e de, e de estarmos a gerir estes estes processos onde é que ela, onde é que eu vejo não é onde é que eu posso imaginar eu, na realidade, acho que a já foi várias coisas ao longo do tempo e foi sempre muito decorrente do grupo de pessoas que estava ativo, ativa naquele momento e do sítio onde estávamos. Portanto, eu espero, de algum modo, que o projeto se mantenha e que cresça bem e que cresça com, com calma, lentamente, portanto, tentando que seja, que seja assim, e que e que cresça, neste, cresça no sentido que se desenvolva e que se mantenha não é? um, uh, com estas premissas vá por muito tempo, mas não tenha assim nenhum nenhum momento nenhum espaço, nenhuma ideia assim, mais, mais, uma situação mais idílica para o, para o espaço uh, mas ainda falta muito fazer pelo menos neste sítio <risos> em concreto, ainda falta muita coisa uh, do que está em cima da mesa, sim, sim gostávamos, gostávamos de ter um um, um, um envolvimento mais... Uh, ou seja, gostávamos de sedimentar mais o envolvimento com aquele local em particular okay. e, e inclusivamente com aquilo que são as atividades económicas, a atividade económica mais primordial ali, que é a agricultura. E, portanto, gostávamos que houvesse uma, um entrosamento maior a esse, a esse nível. Estamos a desenhar esse projeto e a pensar como é que isso pode ser feito. Uh, mas pronto, isso, isso é o, o horizonte neste momento está aí, mantermos ali e... e bem estruturados e fortes, cada passo lento. Uh, também gostávamos de saber quais é que são as principais referências da OSSO, de onde é que a OSSO bebe para a criação de projetos, visto que atuam numa vasta área de Sim. disciplinas. Sim, eu, eu acho que, que obviamente que há em, em praticamente todos, mas eu acho que na realidade há em todos os membros da OSSO um uma hum, uh, eu acho que acima de tudo uma curiosidade muito grande por outras práticas por outras disciplinas por pessoas que por, que, por outras formas de conhecimento portanto há, há essa curiosidade e nós estimulamos essa curiosidade e há uma espécie de, de disciplina interna uh, para que essa curiosidade se mantenha se mantenha viva não é pronto um, e portanto isso associado uh, ao facto de, de termos sempre feito projetos onde essa, onde essa ideia de cruzamento e, de, e, de, e projetos eminentemente coletivos e colaborativos em que isso acontece, uh, evidentemente que isso vai dando lugar a que surjam uh, projetos com estas características. Portanto, obviamente que há, quer dizer, nós, as, as referências mais diretas até são. Uh, na realidade estruturas que colaboram connosco uh, há, mai, uh, há muito tempo não é lembro-me logo duas assim à cabeça que, por um lado as oficinas de convento por outro lado a sonoscopia que partilham connosco uma série de, de ideias e de, e de e de vontades que são, que são similares e portanto acho que quer dizer, não, eu menos do lado do osso sei que nos alimentamos muito daquilo que são as as, as boas práticas que de, que, desses, que desses grupos vêm e da sua história né? e para encerrar uh, visto que aqui temos talvez uma plateia de potenciais candidatos a colaborar com o osso uh, o que é que vocês procuram nesse vínculo uh, tanto em relação à parte da programação como na parte de curadoria criação artística um, eu Pronto, como estava a dizer, a equipa do Osso tem esta, tem esta dupla faceta, não é? ou seja, não, não tentamos, e que muitas vezes funciona contra nós, mas, mas somos muito teimosos. Uh, uh, que é, no fundo, uh, olharmos mais para, para a especificidade da pessoa que, que está connosco, uh, a vários níveis, do que propriamente para, su, para os seus para as suas credenciais do ponto de vista profissional de, de académico, pronto. Eu acho que tem de, para isto, para, para, esta, para estes grupos desta forma funcionarem, eu acho que tem que haver acima, acima de acima tudo uma, uma uma disponibilidade, estás a ver, para fazer para, para estarmos e uma curiosidade para estarmos um pouco, para estarmos sempre atentos, quanto mais não seja atentos. Uh, a coisas que estão um bocadinho fora do, do âmbito daquilo que pode ser a nossa especificidade em termos profissionais, não é? Pronto. Isto quer dizer que provavelmente alguém que está a fazer, que está a dar conta, por exemplo, da parte técnica ou da parte de produção, pode ser alguém que ajuda na programação. Tanto um como o outro, não é? É, é indiferente. E portanto neste momento estamos a, na realidade estamos a trabalhar um modelo ainda mais distribuído em termos de programação, de convites, de residências de projetos, mesmo de propostas de projetos de criação. Estamos a tentar que isso seja, ou seja, ter primeiro esse grupo bem, bem definido e depois encontrar estratégias para que seja mais, o mais distribuído possível estas, estas, estas práticas. Mas eu acho que no fundo procuramos pessoas que tenham interesse nesta... Nesta coisa um pouco mais promíscua entre o trabalho, a atividade artística, as suas, ou seja, um trabalho de produção, de programação, portanto, este tipo de. e que tenham um interesse em, em, em explorar aquilo que pode ser esse, essa deambulação por várias, por, por várias áreas. Sim. Até à construção e, e levantar paredes e deitar abaixo. <risos> e fazer, tratar de canalizações e assim E tudo o resto. E cantar. <risos> Hum. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, que... não. Mas não agradecer pela obrigado, tua disponibilidade, meu. muito obrigado. Obrigado, meu. obrigado.